Aqui é o Ronelio e uma cena da English Experience com a nossa quarta aula de reading and writing. Sim, galera. Então a gente está seguindo aí nas nossas sequências de aulas de leitura, de escrita, de interpretação de texto, uma nova sequência de aulas que eu estou trazendo aqui para vocês. E por esse motivo, meus consagrados, se você sei lá, apareceu aqui do nada, sem paraquedas, se tu não está inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixe esse joinha maroto aí no vídeo, porque assim eu estou entendendo que. Tu tá curtindo e que você quer mais aulas como essa? Inclusive, coloque aqui nos comentários se você tá gostando dessas aulas. Porque assim eu prometo que eu vou gravar muitas aulas. Porque eu não defini ainda quantas aulas eu vou gravar. Não sei se eu vou gravar 10, se eu vou gravar 20, se eu vou gravar 30, 50. Tudo vai depender de você deixar esse joinha e colocar aqui nos comentários se tá gostando ou se não tá gostando. Então coloca aí pra eu poder me motivar a gravar ainda mais aulas pra vocês. Ah, e lembrando que aqui você tem PDF e MP3 para você poder baixar. Então esse mesmo arquivo que você tá vendo aí na tela, tá vendo? essas atividades, desse jeitinho que você está vendo aí, bonitinho, você tem para poder baixar. É só procurar na descrição desse vídeo aqui, tem lá, baixar material, clica lá, e aí você vai lá para o meu blog, pro meu site, que você vai conseguir baixar esse PDF. E esse mesmo texto que a gente faz a leitura dele aqui, tá vendo? Você vai ter o áudio para você poder baixar, para você poder praticar. Inclusive, no PDF também tem esse texto com a sua tradução, que assim fica mais fácil ainda para vocês. Então, bora que nos interessa, meus consagrados. Vamos lá, olha só. Esse, esse texto aqui, na verdade, é um e-mail que está sendo enviado do Paul para o Patrick, tá? Então, ele está falando algumas coisas, só para poder situar vocês aí, tá bom? Então, ele fala algumas coisas para o Patrick. É o Paul conversando com o Patrick por e-mail, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui, zoomzinho, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, para a gente poder fazer a leitura. Inclusive, coloque nos é comentários, se o tamanho do texto está ficando legal, tá dando para vocês verem, Tá? Que aí eu vou regulando isso para vocês. Então, bora começar aqui a fazer a leitura. Eu vou dando play e vou dando pausa explicando para vocês. Hi, Patrick. I'm your new e-friend, Paul. And here's my first email to you. Beleza, então ele se apresenta. Hi, Patrick. Lembrando que é o Paul que tava tá mandando um e-mail pro Patrick. Aí ele fala: Hi, Patrick. A gente já viu que esse hi é oi, olá. É uma forma de você se apresentar. Ei. E aí ele fala: ó, ah, Vai acompanhando o mouse que eu vou te dar um exemplo pra você. I'm your new friend e-friend. Então, eu sou, eu sou o seu, your new, que é o novo, o nova, né? O seu novo e-friend. que é esse e? Esse e, gente, é como se fosse uma abreviação de electronic. Então, electronic. Então, é como se ele falasse, eu sou o seu novo amigo eletrônico, ou melhor, um, talvez um amigo virtual. Acho que com essa ideia fica melhor. Lembrando, tinha que engasgar aqui agora. Lembrando o seguinte: que sempre a gente está falando de tradução, a gente tem uma tradução literal, que tipo assim, essa palavra significa isso. E a gente tem é, uma tradução mais natural. Então, a literal, que é o pé da letra que, eu, letra que eu falo. E a natural, que é uma coisa que faz mais sentido para o português. Sabe? Às vezes a palavra significa aquilo mais no português. A gente costuma falar da seguinte forma. Então, eu gosto sempre de trazer esses dois tipos de tradução para você poder entender. Então, aqui seria mais assim. Ó, eu sou seu amigo virtual. Seu novo amigo virtual. Paul. E aí, fala. Meu nome, Paulo. And here's... E aqui está my... O meu... First email to you. O meu primeiro e-mail para você. Here's some information about me. Ah, beleza. Aí ele fala... Here's some information about me. Aqui está algumas informações sobre mim. Lembrando o seguinte, muita gente acha que informations existe. Não existe informations, tá? Information não tem plural. Então, information serve tanto para informação quanto para informações. Beleza? Então, aqui ele fala... Aqui está algumas informações... About me. Sobre mim. Me. I'm 13 and I'm from Montreal in Canada. I'm 13. Então ele fala, eu tenho 13 anos. Lembrando que eu, nem, eu não, quase nunca vou falar, I'm 13 years old. Esse years old, raramente é usado. Então a forma mais natural de falar, I'm 13, eu tenho 13. And I'm from Montreal in Canada. Então eu sou de Montreal, no Canadá, in Canada Canada. My brother's names are Daniel and Matt, and my My sister is called Suzy. Eu dei pausa na hora errada, né? Mas tudo bem. Aí ele fala o seguinte: ó, my brother's names. Então, os nomes dos meus irmãos are, são Daniel and Matt. São Daniel e Matt. And my sister is called Suzy. E minha irmã é chamada Suzy. Beleza, aqui tem um. É um ponto importante, a gente sabe que essas aulas aqui não são para foco em gramática, mas eu vou trazer algumas coisas de gramática só para poder te situar. Ele fala o seguinte, Brothers, opa, cadê? Brothers, name. Então, o nome dos meus irmãos aqui é o Possession Case, é o caso de possessivo. Então, por exemplo, eu estou falando é, de Yasmin's... Doll. Então, doll, a boneca da Yasmin. Então, quando eu vejo esse apóstrofo S ou quando a palavra está no plural, por exemplo, brothers, está no plural, irmãos. E aí, por isso, eu coloco o, o apóstrofo depois do S. Né? Eu não posso colocar brothers e botar mais um S. Não, quando ele está no plural, o apóstrofo ele vai depois do S. Quando a palavra não tem um S, não está no plural, por exemplo, Yasmin eu posso colocar. Então, o um apóstolo e depois o S. É um caso de possession, de possessão, né? Eu tenho aqui mais de 60 aulas de gramática, tá? Então, se você quer se aprofundar um pouquinho na gramática, tá um pouquinho na dúvida, dá uma olhada aqui na playlist de inglês, do básico, iniciante, intermediário, avançado, porque lá tem várias aulas que eu entro em foco em relação à gramática. Eu gosto de separar as aulas, cada um focado em uma habilidade. Aqui é para leitura e interpretação. E, naturalmente, vai melhorar seu speaking, vai adquirir vocabulários, Beleza? Um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é pro called, called. ele falou assim: minha irmã é chamada de Suzy. Tá? Ele poderia falar: her, her name is Suzy. Poderia. Então ele optou por falar: eh, my sister is called Suzy. É questão de escolher. minha irmã é chamado, o nome da minha irmã é. Enfim, igual a gente falaria também em português. A gente tem várias formas de falar. Bora continuar. Suzy, what are your brothers' and sisters' names? E, e aí ele pergunta: what? Are your brothers and sisters names. E aí ele pergunta, qual é o nome dos seus irmãos e irmãs? Mais uma vez observa que o brothers está no plural, então ele colocou só ou aposta do fundo final. Sisters também está no plural, então ele colocou aposta do no final. Lembra dessa regrinha. Names. My mom is called Laura and my dad is called Esteban. E aí ele apresenta a, os pais dele, ó. My mom minha mãe is called Lara. Minha mãe é chamada Lara. Mais uma vez, ele poderia falar, é, my, my mother's name, o nome da minha mãe é Lara. Mas ele preferiu falar, My mom is called La Lara. Então, minha mãe é chamada de Lara. And my dad is called Esteban. Esteban? É, é, é engraçado, ser assim, um ponto importante, gente. Quando a gente está falando de nomes próprios, às vezes tem algumas particularidades sobre a forma de pronunciar, principalmente quando eu estou falando de nomes estrangeiros, tá? Então, provavelmente eh, o Esteban aí, ele é de origem latina, alguma coisa assim. Esteban. Esteban. They aren't Canadian. Ó, ah, ele fala, they aren't Canadian. Eles não são canadenses. Canadian. They're from the United States. Ah, aí ele fala aqui, ó, they are from the United States. Eles são dos Estados Unidos. É, a gente sabe que Estevam, né, se fosse traduzido em português, é, não é um nome americano. Provavelmente ele é latino. Talvez os pais são latinos, né? Enfim. States. Where are you and your family from? E aí ele pergunta: Where are you and your family from? De onde você e sua família são? From? My passion is sports. In my room there are lots of different sports things. E aí ele fala, my passion, my passion is sports. A minha paixão é esportes. In my room there are lots of different sports things. Então, no meu quarto existe esse there, com esse sentido de existir ou ter, né? Eu poderia falar, no meu quarto tem, a gente falaria mais assim em português, né? No meu quarto tem lots of different, é, muitos, é, aí eu tenho que fazer a leitura de tudo. lots of different sports things. Muitas coisas de diferentes de esportes. Então, lembrando que muda a ordem né, do inglês para o português. Então, o que ele está querendo falar aqui que no meu quarto tem muitas coisas diferentes de esportes. Things. There are skateboards and there are some basketballs too. E aí fala: There are skateboards. Então, tem skates, prancha de skates, o skate mesmo, né? And there are some basketballs too. E também há algumas bolas de basquete também. Two. There's a bike, but it's Matt. E aí, there's a bike. Então, tem uma bicicleta, but it's Matt. O que é esse it's Matt? Ele está falando assim, mas ela é, o it's, né? Ela é Matt. Do Matt. Então, lembra que esse apóstrofo S, opa, cadê? Apóstrofo S, é no sentido de possession, tá? É no sentido de posse. Então, ele está querendo falar que ela é do Matt. Ela quem? A bicicleta. Leitura e interpretação de texto. Matt. Then there are books and DVDs about my favorite soccer players. Uh, deixa eu subir um pouquinho aqui. Then there are books and DVDs about my favorite soccer players. Então, aí fala, then, então, existem livros e DVDs sobre os meus jogadores de futebol favorito. Players, what are you interested in? E aí ele pergunta, what are you interested in? Em que que você está interessado ou quais são os seus interesses? A gente pode brincar aí com a tradução. In what possessions are there in your room? What, pro... what possessions are there in your room? Então, quais posses, quais objetos tem aí no seu quarto? O que que você tem aí no seu quarto? A gente pode fazer uma tradução mais natural. O que, que tem aí no seu quarto? Quais são os objetos que tem aí no seu quarto? Room? My bedroom is my favorite room in the house. E aí fala, my bedroom, meu quarto is my favorite room. É o quarto, é o lugar. Eu acho que lugar faz mais sentido. É o lugar favorito na minha casa, na minha casa. In the house. House. There's a big, comfortable bed, a desk, and a bookcase. is a big... Então tem uma grande, comfortable bed. Então tem uma grande, confortável cama. A desk, uma mesa, né? Uma mesa de estudo, And a bookcase. Bookcase seria uma estante para colocar os livros, né? Bookcase. There's a big closet for all my clothes, too. E aí ele fala, there's a big closet. Então, tem um, tem um closet grande para as minhas roupas também. Esse closet, assim, às vezes em, em português a gente entende closet como aquele, tem um quarto. E aí, dentro do quarto, tem um outro ambiente que a gente chama de closet. Algumas casas tem, uh, que você coloca roupas. Mas, no inglês, não necessariamente pode ser esse closet, que a gente está acostumado em português. Mas, às vezes, pode ser só um armário de roupa, normal, um guarda-roupa, né? Então, pode ser com esses dois sentidos. O ponto importante aqui nesse texto, gente... Observa que ele está descrevendo a casa dele e ele está descrevendo o que, que tem dentro do quarto dele, o que como que é a casa dele. Então, por isso que ele está usando there is, there are. Tá? Então, o legal de você aprender inglês com texto também é isso. Você vai aprendendo situações que você pode utilizar no seu dia a dia. Two. And there are a lot of my possessions. E aí, fala em there, então, e tem... Muitos dos, das minhas posses, dos meus objetos, possessions é com esse sentido de que, de coisas que pertencem a ele, né? Objetos, coisas, enfim. Possessions. They aren't only sports things. Uh, they aren't only sports things. Então, eles não são apenas coisas de esportes. Things. There are music posters on the walls. There's an MP3 player. And there are lots of books. Beleza, aí ele fala que não é só coisa de esporte, que tem outras coisas também. E aí ele começa a descrever, ó. There are music posters posters on the wall. Então, tem posters de músicas nas paredes. On the walls, na parede, nas paredes. There's an MP3 player. Então, tem um MP3 player, um tocador de MP3. And there are lots of books. E tem muitos livros. Books. There's also a camera. There's also a camera. Também tem uma câmera. Camera. It's new from my 13th birthday. E aí ele fala, it's new, ou seja, ela é nova, a câmera, from my 13th birthday, do meu aniversário de 13 anos, ou do meu 13º aniversário. E aí a gente traduz como, do meu aniversário de 13 anos. Faz mais sentido, né? Birthday. So here's a picture of me in my bedroom. So here is a picture of me in my, and my bedroom. Então aqui está uma foto de mim e do meu quarto. Bedroom. Write soon. Paul. E aí ele fala, write soon, escreva logo, escreva em breve. Paul. E aí ele fala, Paul, ele se apresenta. Beleza, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui. Essa então foi a leitura e interpretação que eu fui explicando para vocês. Vocês têm esse texto para você poder baixar também, se você quiser dar uma lida de novo nele, tanto em inglês quanto em português com a sua tradução, tá bom? É, tá aqui na descrição do vídeo para você poder baixar e aqui pessoal a gente vai fazer a atividade que não é como eu falei é leitura e interpretação então você faz a, a leitura você entende sobre o que que é o texto descobre aí os vocabulários novos e aí a gente tem esses exercícios aí para a gente poder praticar Então esse é o momento é o seguinte você dá a pausa é, você pode olhar aí na tela e buscar fazer pela tela, mesmo se você quiser baixar o PDF que está aí, você baixa, se você puder imprimir, ou se fica olhando no seu celular, no seu computador, e vai escrevendo aí no seu caderno, no seu celular, do jeito que for melhor para você. Mas o um ponto importante é você praticar. Então, dá pausa, busca responder essas perguntas que estão aí, e volta a dar play somente depois que você fizer, porque aí eu vou explicar para você, vou, dar, vou dizer a resposta, eu vou te explicar o que está certo, o que está errado aí, beleza? Então, estou acreditando aí que vocês... Meus consagrados vão dar pausa e vão fazer essa atividade, beleza? Então vamos lá, acreditando que vocês fizeram isso, que eu recomendei, que não estão me decepcionando, vamos fazer a correção. Então o primeiro exercício é o seguinte, read the text, leia o texto, que foi o que a gente acabou de escrever, de fazer. E write T, então escreva T se for verdadeiro e F se for falso, então vai ter frases e aí vai dizer se é verdadeiro ou falso. Uh, Paul is Canadian, então o Paul, ele é canadense? Isso é verdadeiro ou falso, de acordo com o texto? E aí, isso é verdadeiro, então true, é verdadeiro. Número 2, there aren't any skateboards in Paul's room. Então, não tem nenhum skate no quarto do Paul. Verdadeiro ou falso? É falso, né, gente? Ele falou que tinha lá. Número 3, there are only sport things in Paul's room. Só tem coisas de esportes no quarto do Paul? Verdadeiro ou falso? Falso, né, pessoal? Ele falou que tinha outras coisas. Tem um MP3, tem livros, um monte de livros, inclusive, ele falou. Então, falso. Número 2, read the text again. Então, leia o texto novamente. Then, answer the questions. E, então, responda as perguntas. A primeira já está feita como exemplo. Ó. What is Paul's sister's name? Qual é o nome da irmã do Paul? His, que é o dele, né? His sister's name is Suzy. O nome da irmã dele é Suzy. Número 1. Um, what is his mom's, mom's name? Então, his mom's... Opa. Name is Lara, ou Lara, dependendo do sotaque. Então, o nome da mãe dele é Lara. Busquem responder dessa forma que eu tô colocando aí. Não que só coloque Lara, Suzy. Tenta responder de forma completa, igual eu tô fazendo com vocês. Aí é uma forma de você praticar também. Número 2. What is his dad's nationality? Qual é a nacionalidade do pai dele? Então, he, opa, his dad's nationality. Aliás, vou colocar assim, his... That is American. Então, o pai dele é americano. Mais simples de escrever dessa forma. Vamos lá. Número 3. Whose is the bike? De quem que é a bicicleta? The bike is Matt. Então, a bicicleta é do Matt. Matt, né? Bem brasileiro. Matt, puxado o sotaque. Number 4. What are the books about? Então, the books... Are about soccer players. Aqui tem uma forma diferente de você responder. Na verdade, todos você pode responder um pouquinho diferente, tá? Então, é um pouco particular. Se você ficar na dúvida, coloca nos comentários que os primeiros eu ajudo a tirar as dúvidas. Número 5. Where are the posts? posters? Então, onde estão os posters? The, po opa. the posters are on the wall. Então, os posters estão... Na, nas paredes. Número 6. A última. Whose is the camera? De quem é a câmera? The camera is Paul's. Então, a câmera é do Paul. Do Paulo. Gente, então, isso foi essa, o exercício 2. O exercício 3 é um pouquinho diferente, ó. Read the information about Patrick. Então, escreva as informações sobre o... É, escrevam, leia. Leia as informações sobre o Patrick. Write his reply to Paul's e-mail. Então, escreva a sua resposta ao e-mail do Paul. Ou seja, agora é o Patrick que vai falar alguma coisa para o Paul. Oh, remember to answer Paul's questions, então lembre-se de responder as perguntas do Paul. O que, que o, Paul, o Paul perguntou? É, qual era o nome dos irmãos, nome dos pais, como é que era o quarto? Então, dá uma lida de novo no e-mail, no texto lá, e identifique essas perguntas para você poder responder. E ó, oh, and think of three or more questions to ask Paul. E pense em mais três ou mais perguntas para fazer ao Paul. Então, para continuar o diálogo, né? pergunta mais alguma coisa, se ele tem cachorro, qual que é a comida favorita dele, enfim. Uh, think of a picture to send with the e-mail. Então, pense numa pintura, uma imagem para né? enviar com e-mail. Qual, qual figura você mandaria? Qual, qual foto você mandaria nesse e-mail? Então, aqui estão as informações sobre o Patrick, ó, Age, 14, ele tem 14 anos. Ele é, from, ele é da Austrália, Melbourne. Family. Ele tem o brother, que é o Jerry, o irmão Jerry. A sister, eu. Acho que é eu. Não sei. É... Ah não, desculpa, o brother Jerry tem 11 anos, olha o doido. A Lia, que é a irmã, tem 16, a mãe que é a Sarah, o pai que é o Mario, o, o dad, o pai dele é da Itália. Então em que, que ele é interessado? Em música e a banda favorita dele é o Arctic Monkeys. O, o quarto dele, como é que é? Very small, muito pequeno, and furniture and possessions. Então ele tem móveis e alguns objetos, como por exemplo, cama, mesa, armário, pôsteres livros sobre música e filmes, e a comida favorita dele é a pizza do pai. Então, escreve aí mais ou menos como que seria esse e-mail respondendo ao Paul, e coloca aqui nos comentários que eu prometo que os primeiros eu vou corrigir aí pra vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa quarta aula. Então lembre-se de curtir, comentar e compartilhar essa aula para eu poder gravar ainda mais aulas pra vocês. Fui! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!